Oi, Amor e framboesa em Agrofloresta, vão acompanhar o plantio? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto e a brincadeira agora é buscar algumas alternativas mais viáveis de, de produção, de geração de renda para uma agrofloresta na Mantiqueira, em lugar um pouco mais frio. E a ideia são as frutas vermelhas. Por que as frutas vermelhas? Entre outras coisas, porque tem um preço muito bom. Para ter uma ideia, um quilo de amora no mercado pode chegar a 25 reais. Um quilo de framboesa, alguma coisa assim também. Um único pezinho de amora pode produzir de um quilo a um e seiscentos, um e 700 por safra o que dá um rendimento bastante interessante para um único pezinho de amora ou de framboesa, que está mais ou menos o mesmo valor. Mesma coisa pode ser com fisales, que a gente vai ver um pouco mais adiante, que eu estou preparando as mudas aqui. Vamos dar uma olhadinha no plantio da amora e da framboesa, no um sistema agroflorestal. O que a gente está querendo ver esse, a meia-sombra, um lugar um pouco mais sombreado se essas, esses cultivares vão bem se tem uma produtividade que compense. Hoje é domingo e depois de várias semanas sem chuva, a gente está saindo do verão, entrando no outono, estamos no começo de abril. E aí aproveitando a chuva de ontem, vou trazer para o campo mudas de frutas vermelhas, nesse caso, a mora da variedade tupi, aqui é o lugar que semanas ou meses atrás havia preparado, joguei calcário, fizemos o, as leiras, coloquei capim, então muita chuva, muito calor, a grama que foi por cima, ela já, já foi dispersa, já foi degradada, incorporada, tem mais um, uma montanha aqui para a gente recobrir o trabalho, a ideia é saber se essas essas variedades de frutas vermelhas se elas vão bem numa pequena agrofloresta que eu tenho feito aqui em casa. Para fazer o trabalho, é interessante que a gente primeiro reúna todos os materiais de que a gente vai precisar. Aqui o enxadão, a cavadeira, as mudas, uma faca e uma tesoura de poda e um composto que eu comprei para garantir que as crianças aqui possam se desenvolver bem. Já fiz o primeiro berço, fiz a medida da plantinha, então ela tem que ficar no mesmo nível do terreno, nem mais nem menos, então é isso que nós vamos fazer. Eu estou vendo que temos uma saúva zanzando por aqui e eu vou ter que ficar de olho nisso. Como é que a gente vai fazer o trabalho? Vou pegar só um potinho desse composto, verter. A gente não chama de cova, a gente chama de berço. Por entender que berço é um lugar de criança nova e cova é lugar de coisa morta. Vou colocar a câmerazinha num tripé para a gente continuar o processo. Já coloquei um pouco de adubo ou de composto aqui na, no berço. Vou misturá-lo. Misturei esse composto no solo embaixo, vou tentar tirar o saquinho de maneira que eu possa reutilizá-lo, essa daqui é uma amora, é, todas elas foram atacadas por formigas, mas o, o, o brotinho já está retornando aqui outra vez. e eu preciso aproveitar a chuva por conta de que já está acabando o período das águas e nós já estamos entrando na seca ok, tiramos a, a muda com o torrãozinho tirar o excesso tirar o excesso de raízes para evitar o enovelamento, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque as raízes elas não podem ficar no ângulo de 90 graus, a gente já viu isso em outros vídeos, legal, o torrãozinho está tá bem, e nós vamos colocar ali na terra. O cuidado que a gente tem que ter é de que essa superfície que está aqui, ela tem que ficar na mesma altura da superfície onde a gente vai fazer o plantio. Nem para cima, nem para baixo. Tirar um pouquinho desse solo. Ok, tá legal assim e a gente completa. Retornando a terra para o lugar. Ok, nossa primeira mudinha de Amora Tupi está no campo. Sequência do processo: proteger o solo com uma boa camada, uma boa cobertura de grama. Como eu já havia mostrado, a grama estava à disposição. Vamos deixar o solo bem coberto e aí a gente garante que a nossa amiguinha vai ter umidade suficiente para se desenvolver. O mesmo processo nós vamos fazer ao longo dessa leira, são dez mudas que eu trouxe. 10 de Amora e 10 de Framboesa. Essa muda está apresentando a síndrome do ângulo reto. Ela encontrou o fundo do saquinho, não tinha para onde ir, e se dobrou. Isso não pode ficar. A gente tem que tirar, porque senão a planta não consegue se desenvolver. A mesma coisa essas outras raízes secundárias. Todas elas estão com a mesma síndrome. O que eu vou fazer, vou cortar um pedaço do fundo e plantar a mudinha. Pouco mais de uma hora, ou por volta de uma hora, serviço feito. Olha que beleza! Nessas leiras, a gente foi enterrando madeira e gravetos. E aí, aumentando a disponibilidade de matéria orgânica. Essa daqui é a trapoeraba, e a trapoeraba é indicadora de que o solo está indo bem. Essa daqui é uma trapoeraba, não sei se existe gigante, mas ela está indo super bem por aqui indicação de que o terreno está respondendo aos tratos que a gente vem fazendo. Olha que beleza! Tudo arrumadinho, protegido, com uma camada boa de palha por cima, para reter umidade e disponibilizar matéria orgânica ao longo do tempo. Mais matéria orgânica. Então é isso, se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e principalmente compartilha com os amigos, compartilha com sua rede, que é legal a gente conhecer as coisas e buscar informação e compartilhar essa informação.